Vocês, o nosso querido e amado Luiz Inácio Lula da Silva! da CUT querido companheiro Aluísio Mercadante ex-senador, ex-deputado federal ex-ministro da ex tecnologia ex-ministro da educação ex-ministro da casa civil da presidenta Dilma porra, se eu tivesse tantos títulos assim eu seria presidente da república companheiro Guilherme Bônus nosso companheiro que está iniciando uma jornada sendo um candidato a presidente da República pelo Sol, mas é um companheiro da mais alta qualidade que vocês têm que levar em conta a seriedade desse menino. Eu digo menino porque ele só tem 35 anos de idade e quando eu fiz a greve de 78 eu tinha 33 anos de idade e consegui através da greve, chegar a criar um partido e virar presidente. Você tem futuro, meu irmão. É só não ter existido nunca. Quero cumprimentar essa garota. Essa garota bonita. Garota militante do PCdoB, que também está fazendo a sua primeira experiência como candidata à presidenta da República pelo PCdoB. que eu acho um motivo de orgulho e uma perspectiva de esperança para esse país, ter gente nova se dispondo a enfrentar a negação da política, assumindo a política e dizendo nós queremos ser presidente da república para mudar a história do país. Quero agradecer a companheira dessa mulher. Possivelmente, possivelmente a mais injustiçada das mulheres que um dia ousaram fazer política nesse país. A injustiçada pelo jeito de governar, acusada de não saber conversar, acusada de não saber fazer política, mas eu quero ser testemunha de vocês. A Dilma foi a pessoa que me deu a tranquilidade de fazer quase tudo que eu consegui fazer na presidência da República pela confiança, pela seriedade e pela qualidade e competência técnica da Dilma. Eu sou, eu sou grato, grato de coração, porque não teria sido o que foi se não fosse a companheira Dilma. Portanto, Dilma, você sabe que eu serei profundamente para o resto da vida, repartirei o meu sucesso na presidência com vossa excelência, independentemente da minha Quero cumprimentar o meu querido companheiro Fernando Haddad e, e eu viveu o melhor período de investimento na educação brasileira nesse país. Quero cumprimentar o meu companheiro Celso Amorim, um companheiro que certamente foi o mais importante ministro das relações exteriores que esse país já teve, que colocou o Brasil como protagonista mundial, durante todo o nosso governo. Quero parabenizar o nosso companheiro Ivan Valente, deputado pelo PSOL, companheiro que está aqui. Quero cumprimentar o nosso valoroso, extraordinário João Pedro Stede, presidente e coordenador do Movimento Sem Terra. Quero cumprimentar pelo teu nome mas o presidente do companheiro do PSOL, o Juliano, jovem, presidente do PSOL. Quero cumprimentar o nosso querido escritor Fernando de Moraes, que está escrevendo uma biografia do meu governo, que nunca termina, porra. Eu estou quase para morrer, não termina a minha biografia. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Paulo Pimenta, líder do PT, o homem que tem o blog dos deputados mais importantes em Brasília e o cidadão que melhor tem enfrentado o bolo e a operação Lava Jato naquilo que são os defeitos dela. Parabéns, companheiro Pimenta. Quero cumprimentar o índio mais esperto do Brasil o presidente do Piauí o governador do Piauí Cupero Wellington está cumprindo o terceiro mandato e pelo andar e pelo andar das pesquisas ele está a caminho de cumprir o quarto mandato como governador do estado do Piauí quero aqui cumprimentar o companheiro Emílio Tesoureiro do PT, ex-prefeito de Osasco, que tem trabalhado incansavelmente para a gente recuperar o papel do PT na história desse país. Quero cumprimentar o companheiro Orlando Silva, presidente, ou melhor, deputado do PCdoB. Quero cumprimentar o nosso companheiro índio que é da, é da inter-sindical, é um companheiro de muita qualidade. Quero cumprimentar o presidente da CTB, que está aqui, companheiro Adilson, que é um companheiro também muito importante no movimento sindical. Quero cumprimentar a nossa companheira Gleice Hoffmann a nossa menina presidenta do nosso partido quero quero cumprimentar quero cumprimentar o companheiro Luiz Marinho presidente do PT ministro do trabalho ministro da presidência contar duas coisas do Marinho o Marinho foi o Marinho foi caçador de algodão catador de café e catador de amendoim em Santa Fé, o Marinho foi pintor na Volkswagen, o Marinho foi presidente desse sindicato, o Marinho foi presidente da CUT, o Marinho foi certamente o mais importante ministro de trabalho no meu governo e o Marinho foi o melhor ministro da Previdência, que foi o ministro que acabou com a CIRA na Previdência e o Marinho foi o melhor prefeito que São Bernardo teve e agora é nosso presidente estadual. Quero cumprimentar o nosso senador, nosso querido Inib, grande Inib, que eu conheci ainda na campanha para derrubar o colo, tentei tirá-lo do PC do B para levar para o PT. Mas a minha relação de amizade com o João Amazonas era tão forte que eu não tive coragem de conversar com ele. Quero cumprimentar aqui, gente, eu não tenho o nome de todo mundo, eu quero cumprimentar, chamar aqui o Wagner, presidente do sindicato dos metalúrgicos Lúdios, São Bernardo, e o companheiro Moraes. Eu quero... Ah, é que está ali atrás, eu não estou vendo o nosso companheiro senador da república não vereador, mas futuro senador Eduardo Suplicy eu não posso falar que ele teve uma tontura porque isso não é recomendado Para quem está sendo candidato viu? Eu vou dizer que você estava Sentado ali conversando com eleitores tá bem? Eu pedi para vir aqui O companheiro Companheiro De Sergipe Que é o companheiro Vice-presidente do PT Que tem a incumbência De coordenar as caravanas da cidadania por todo o território nacional E vocês têm acompanhado pela internet o companheiro Márcio Eu pedi para vir aqui dois sindicalistas Porque eu acho Eu nasci nesse sindicato Quando eu cheguei aqui esse sindicato era um barraco Esse prédio foi construído já na nossa diretoria Aqui, para vocês saberem, eu fui diretor de uma escola de madureza que tinha 1.800 alunos. De você pensa que eu sou só torneiro mecânico, pode dizer diretor de escola com 1.800 alunos. Pois bem. E a minha relação com esse sindicato? Aqui está o Paulão, que é vice-presidente do sindicato e é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. E é da secretaria do movimento sindical, sindical do PT. Bem, eu não tenho nominato, eu estou chutando do de improviso que eu estou vendo. Mas eu queria, Wagner, aproveitar a tua presença aqui para que esse pessoal soubesse que na minha consciência parte da, com que da democracia brasileira a gente deve a esse Sindicato dos Metalúrgicos, a partir de 1978. Aqui foi minha escola. Aqui eu aprendi sociologia, aprendi economia, aprendi física, química e aprendi fazer muita política, porque no tempo que eu era presidente desse sindicato, as fábricas tinham 140 mil professores que me ensinavam como fazer as coisas. Toda vez que eu tinha dúvida, eu ia na porta da fábrica perguntar para a como fazer as coisas nesse país. Na dúvida, não erre. Na dúvida, pergunte. E se você perguntar, a chance de você acertar é muito maior. E o Wagner é o companheiro que está cedendo está cedendo esse prédio para a gente fazer toda a nossa campanha. E quero agradecer ao Moisés. O Moisés é companheiro do Wagner, o diretor financeiro do, do, do sindicato, e é um companheiro que nunca se negou a contribuir com o movimento social, a contribuir com outras tarefas da democracia, não para partido político, mas para o movimento social, esse sindicato nunca negou absolutamente nada. Então eu quero uma salva de palmas para esses companheiros que são os sustentáveis da nossa luta. Esse sindicato, diferente de outros sindicatos, esse sindicato tem quase 283 diretores. Para ser diretor desse sindicato, as pessoas têm que ser eleitas pelo chão da fábrica por um comitê. Se não tiver no chão da fábrica, não é eleito. E depois de eleito no membro do comitê, se escolhe os que vão ser diretor do sindicato e ter a diretoria executiva, mas tem 283 pessoas que são diretores e que são conselheiros. Se a gente fizesse isso em todo o sindicato do Brasil, certamente, a gente teria muito menos pelego no movimento sindical brasileiro. Pois bem, pois bem, eu fiz questão de citar eles, porque às vezes o cara compra o alimento, lava o alimento, cozinha o alimento, leva para gente comer e a gente sai sem saber que nos deu alimento. Então... Foi esses guerreiros aqui que deram essa possibilidade extraordinária da gente aqui fazendo isso. A segunda coisa é que eu confesso que vivi os meus melhores momentos políticos nesse sindicato. Eu nunca esqueci a minha matrícula do sindicato. A minha matrícula é 25.986. De outubro de mil, de setembro de 1968. E de lá para cá eu mantenho uma relação com esse sindicato, que eu acho que é a relação mais forte, porque qualquer presidente que tem aqui. Vicentinho já foi presidente, Meneghel já foi presidente, Guiba já foi presidente, Zé Nobre já foi presidente, Feijó já foi presidente, presidente quem mais? O Guiba, já falei, agora o Vagnão, e por todos eles eu sou tratado como se ainda fosse presidente desse sindicato pela relação que nós ficamos. Mas daqui ao Rafael, foi o, o penúltimo presidente aqui. Eu queria dizer para vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer para vocês. Em 1989, 1979, esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística que foi talvez o melhor. E eu tinha uma comissão de fábrica com 300 trabalhadores. E o acordo era bom E eu resolvi levar o acordo para a Assembleia E resolvi pedir para a Comissão de Fábrica ir mais cedo Para conversar com a peusada E eu fazia a Assembleia de manhã Para evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde Porque quando a gente bebe um pouquinho A gente fica mais ousado mesmo assim não evitava porque o cara levava litro de coiaque dentro da mala e eu ainda passava e tomava uma dozinha para a ficar melhor coisa que não aconteceu hoje tudo bem nós começamos a colocar o acordo em votação e 100 mil pessoas no estado da Vila Eucridos não aceitavam o acordo era o melhor possível a gente não perdia dia de férias, não perdia 13 terceiro salário e tinha 15% de aumento. Mas a peãozada estava tão radicalizada que queria 83 ou nada. E nós conseguimos. E aí passamos um ano sendo chamado de pelego pelos trabalhadores. A gente, Guilherme, ia na porta de fábrica a pionzada, o Jorge Viana está aqui, o meu querido senador do Acre, que eu não vi. Ele é baixinho, nosso querido companheiro. Foi governador, foi prefeito, agora é senador do Acre. Obrigado pela presença, companheiro. Jorge. para falar em nome dos artistas aqui, para citar todo, eu queria que o nosso Ormar Prado viesse aqui. Ela é o decano... Osmar Prado. Olha, tem muita gente aqui. Mulherada do Pará também que está aqui Mas eu citei o Osmar Prado Porque o Osmar Prado é um artista De uma qualidade irrepressível O que Deus não deu de tamanho para ele Deu de inteligência e de capacidade artística E ele já fez papéis extraordinários Mas tem um que eu nunca esqueço Que ele era o motorista e ele era tratado como se fosse chamado de tabaco. E o tabaquinho marcou a minha vida. E eu fico mais feliz porque ele tem uma posição política extraordinária. E eu acho que isso aqui tem lado, esse tem lado, esse tem lado, esse tem lado. E é com essa gente que a gente vai construir a nova política desse país. Uma coisinha sobre o tabaco. Oh, o tabaco tinha três mulheres e ainda o que tinha por fora. Aí eu pedi ao autor que desse o final do tabaco, ele sendo traído, porque todo traidor um dia é traído. E aí aparece a mulher do tabaco com uma penca de filho grávida. E de mulher, como é que você tá grávida? Faz mais de um ano que eu não vou lá! Isso, isso é vingança das mulheres. Vingança, porque o homem pensa que só ele é esperto. Mas as mulheres também são espertas. Então, companheiros e companheiras, nós conseguimos, nós conseguimos, os trabalhadores não aprovaram o acordo. Tem uma pessoa passando mal ali na frente Ali perto da escada ó, Nessa direção Chegou o um médico aí? Olha gente, se tiver um médico aqui Por favor hein? Tem, tem uma médica que vai passar e vai chegar aí Segura ela aí que tem uma médica que tá indo pra aí ela está ali, perto daquelas câmaras de televisão ali. Olha lá, aquele pessoal que está levantando a mão. Muito bem. Espero que não tenha sido a minha voz, porque se for, eu tenho que parar de falar. Mas eu ia dizendo para vocês, eu tenho para vocês, que nós não conseguimos aprovar a proposta que eu considerava boa, e o pessoal então passou a de respeitar a diretoria do sindicato. E eu ia na porta de fábrica, ninguém parava. E a imprensa escrevia, Lula fala para os ouvidos moucos dos trabalhadores. Nós levamos um ano para recuperar o nosso prestígio na categoria. E eu fiquei pensando com ar de vingança. Os trabalhadores dizem que podem fazer 100 dias de greve, 400 dias de greve, que eles vão até o fim, pois eu vou testá-los em 1980. E fizemos a maior greve da nossa história. A maior greve. 41 dias de greve, com 17 dias de greve eu fui preso, e os trabalhadores começaram, depois de alguns dias, furar a greve. E nós então, eu sei que o Tuma, eu sei que o doutor Almir, eu sei que o doutor Vilela ia dentro da cadeia e falava assim para mim, ô oh, Lula, você tem que acabar com a greve. Você precisa dar um conselho para acabar com a greve. E eu dizia, eu não vou acabar com a greve. Os trabalhadores vão decidir por conta própria. O dado concreto é que ninguém aguentou 41 dias. Porque na prática o companheiro tinha que pagar leite, tinha que pagar a conta de luz, tinha que pagar gás. A mulher passou a cobra dele, o dinheiro do pão. Ele então começou a sofrer pressão, não aguentou. Mas é engraçado porque na derrota a gente ganhou muito mais sem ganhar economicamente do que quando a gente ganhou economicamente. Significa que não é dinheiro que resolve o problema. De uma greve, não é 5%, não é, 10%, não é 10%, é o que está embutido de teoria política, de conhecimento político e de tese política numa greve. Agora, nós estamos quase que na mesma situação, quase que na mesma situação. Eu estou sendo processado e eu tenho dito claramente o processo do meu apartamento Eu sou o único ser humano Que sou processado por um apartamento que não é meu E ele sabe que o Globo mentiu quando disse que era meu A Polícia Federal da Lava Jato, quando fez o inquérito, mentiu que era meu O Ministério Público, quando fez a acusação, mentiu dizendo que era meu E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu e me condenou a nove anos de cadeia É por isso que eu sou um cidadão indignado Porque eu já fiz muita coisa com meus 72 anos Mas eu não os perdoo Por ter passado para a sociedade A ideia de que eu sou um ladrão Deram a primazia dos bandidos Fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha, deram a primazia de criar quase que um clima de guerra negando a política nesse país. E eu digo todo dia, nenhum deles, nenhum deles tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade da inovência que eu curto. Eu não estou acima da justiça Se eu não acreditasse na justiça Eu não tinha feito partido político Eu tinha proposto uma revolução nesse país Mas eu acredito na justiça Numa justiça justa Numa justiça que vota um processo Baseado nos autos do processo baseado nas informações das acusações, das defesas na prova concreta que tem a arma do crime o que eu não posso admitir é um procurador que fez um powerpoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil e que o Lula por ser a figura mais importante desse partido, o Lula é o chefe. E, portanto, se o Lula é o chefe, diz o procurador, eu não preciso de provas, eu tenho convicção. Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os asseclas deles e não para mim. Certamente um ladrão não estaria exigindo prova Estaria de rabo preso, com a boca fechada Torcendo para a empresa não falar o nome dele Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando eu tenho mais a Record me atacando, eu tenho mais a Bandeirante me atacando, eu tenho mais a Rádio do Interior, a Rádio de Outros Estados. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. deles eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova eu já desafiei os juízes do trf 4 que ele fosse para um debate na universidade que ele quiser, no público que ele quiser provar qual é o crime que eu cometi neste país? E eu, às vezes, tenho a impressão E tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonhos Eu, há muito tempo atrás Eu sonhei que era possível governar este país Envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia Envolvendo milhões de pessoas nas universidades Criando milhões e milhões de empregos nesse país Eu sonhei Eu sonhei que era possível um metalúrgico Sem diploma universidade Cuidar mais da educação Do que os diplomados e concursados Que governaram esse país E cuidar da educação Eu sonhei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 só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos nascido na periferia mas vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT formar esse crime eu cometi eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais é por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ter, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer... Eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque eu vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais. Em 1986, eu fui o deputado constituinte mais votado na história do país. E nós ficamos descobrindo que dentro do PT, Manuela, companheiros, o Ivan era do PT na época, havia uma desconfiança que só tinha poder no PT quem tinha mandato. Quem não tivesse mandato era tido. Puta, eu não citei o senador Humberto Costa, que eu vi aqui. Humberto Costa, senador de Pernambuco, eu esqueci de citar para vocês. Aí ninguém me deu nome, nada aqui, tá? A, Mátima, a, a, a Fátima é do Rio Grande do Norte, ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte. Junto com Paulo Pimenta É o companheiro que mais, que mais denuncia Lava Jato O Roseto Foi ministro do trabalho e da Previdência E talvez Será o governador Do Rio Grande do Sul Nessas eleições agora Olha, Deixa Aqui a nossa companheira Nossa companheira Jandira Fegali, que é uma companheira extraordinariamente combativa. As ah, companheiras, o Glauber Rocha. prepara uma nominata para mim que eu vou citando as pessoas. Então companheiros, quando eu percebi que o povo desconfiava, que só tinha valor no PT, quem era deputado, Manuela e Guilherme, sabe o que eu fiz? Deixei de ser deputado porque eu queria aprovar o PT. Que eu ia continuar sendo a figura mais importante do PT sem ter mandato. Porque se alguém quiser ganhar de mim no PT, só tem um jeito: é trabalhar mais do que eu e gostar do povo mais do que eu. Porque se não gostar, não vai ganhar. Pois bem, nós agora estamos num trabalho delicado. Eu talvez viva um momento de maior indignação que um ser humano vive. Não é fácil o que sofre a minha família. Não é fácil o que sofrem os meus filhos. Não é fácil o que sofreu a Marisa. E eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa foi a safadeza... E a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela. Tenho certeza. Porque essa gente eu acho que não tem filho, eu acho que não tem alma e não tem noção do que sente uma mãe ou um pai quando vê um filho massacrado, quando vê um filho sendo atacado. E eu então, companheiros, resolvi levantar a cabeça não pense que eu sou contra a Lava Jato, não a Lava Jato se pegar bandido, tem que pegar bandido mesmo que roubou e prender todos nós queremos isso todos nós a vida inteira dizíamos só prende pobre, não prende rico todos nós dizíamos, e eu quero que continue prendendo rico eu quero, agora qual é o problema é que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa, porque no fundo, no fundo, você destrói as pessoas na sociedade na imagem das pessoas e depois o juiz vão julgar e fala eu não posso ir contra a opinião pública porque a opinião pública está pedindo para caçar. quem quiser votar base na opinião pública, largue a toga e vá candidato a deputado. Escolha um partido político e vá candidato. Ora, a toga, ela é o emprego vitalício. O cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo. Aliás, eu acho que ministro da Suprema Corte não deveria dar declaração de como vai votar Nos Estados Unidos termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou Exatamente para que ele não seja vítima de pressão Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado então, o juiz tem que ter, diferentemente de nós, a cabeça mais fria, mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar. O Ministério Público é uma instituição muito forte, por isso esses meninos que entram muito novo, fazem um curso de direito, depois faz três anos de concurso, porque o pai pode pagar, esses meninos... Precisava conhecer um pouco da vida Conhecer um pouco de política Para fazer o que ele sabe na sociedade brasileira Tem uma coisa chamada responsabilidade E não pense que quando eu falo assim Eu sou contra Eu fui presidente de indiquei quatro procuradores E fiz discurso em todas as posses E eu dizia Quanto mais forte for a instituição Mais responsável os seus membros têm que ser. Você não pode condenar a pessoa pela imprensa. para depois você julgar. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar depoimento lá em, lá em, em Curitiba. Eu disse para o Moro. Você não tem condições de me absolver. Porque a Globo está exigindo que você me condene. E você vai me condenar. Pois bem. Eu... Eu acho que tanto o TRF4, quanto o Moro, a Lava Jato e a Globo, elas têm um sonho de consumo. O sonho de consumo é que, primeiro, o golpe não terminou com a Dilma. O golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer... Que o Lula não possa ser candidato a presidente da república em 2018, eles não querem, não é porque eu vou ser eleito, eles não querem que eu participe apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós se eleger, eles não querem o Lula de volta porque pobre na cabeça deles não pode ter direito. Pobre não pode comer carne de primeira Pobre não pode andar de avião Pobre não pode fazer universidade Pobre nasceu Segundo a lógica dele De comer E ter coisa de segunda categoria Então, companheiros e companheiras O outro sonho de consumo deles É a fotografia Do Lula preso Ah Eu fico imaginando a tensão da veja Colocando a capa minha presa Eu fico imaginando A tensão da Globo Colocando a uma fotografia uma fotografia minha presa Eu fico, Eles vão Ter orgasmo múltiplo Eles Eles Decretaram a minha prisão e deixa eu contar uma coisa para vocês eu vou atender o mandato deles e vou atender e vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa eu já fui condenado a três anos de cadeia, porque o juiz de Manaus entendeu que eu não preciso de arma. Eu tenho uma língua felina, então era preciso fazer o Lula calar, porque se ele não calar, ele vai continuar falando frases, como eu falei, está chegando a hora da onça beber água e os camponeses mataram o fazendeiro e eles acham que essa frase minha era senha. O que é que eu quero transferir de responsabilidade? Eles já tentaram me prender por obstrução de justiça Não deu certo Eles agora querem me pegar numa prisão preventiva Que é uma coisa mais grave Porque não tem habeas corpus O Vacari já está preso há três anos O Marcelo Odebrecht gastou 400 milhões e não teve habeas corpus Eu não vou gastar um tostão Mas eu vou lá com a seguinte crença eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia Eles não sabem Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula O problema desse país chama-se vocês, a consciência do povo O Partido dos Trabalhadores, o PCDB, o MST O MTSD Eles sabem que tem muita gente e aquilo que a nossa pastora diz E eu tenho dito todo o discurso Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país Porque tem milhões e milhões de Lulas, de Bono, de Manuela, de Dilma Rousseff Para andar por mim Não adianta tentar acabar sabe, com as minhas ideias Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las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 que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. E eu tenho certeza que companheiros como o MTFT, MDFT, os companheiros da CUT e do Movimento Sindical, sabem. E essa é uma prova. Essa é uma prova. Eu vou cumprir o mandato. E vocês... E vocês vão ter que se transformar, cada um de vocês, vocês não vão mais chamar Chiquinha, Jãozinho, Zezinho, Albertinho, todos vocês daqui para frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que tem que fazer. E é todo dia, é todo dia. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras de todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão Queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeadas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Parecia difícil a ocupação de São Bernardo e amanhã vocês vão receber a notícia de que ganharam o terreno que vocês. Eu, que eu tive chance agora, eu estava no Uruguai. Entre Livametro Metro e Rivera. E, e as pessoas diziam assim para mim, Lula, você dá uma voltinha ali, é só atravessar a rua, finge que vai comprar um whiskyzinho, você está no Uruguai junto com o Pepe Burriga e vai embora e não volta mais de pedazinho político. Ô Lula, você pode ir na embaixada da Bolívia, você pode ir na embaixada do Uruguai, ô Lula vai na embaixada da Rússia, ô Lula vai na embaixada de quem? de lá você pode ficar falando... Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de olho no olho. E eu vou enfrentá-los aceitando, aceitando cumprir o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo. E quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país. E mais gente vai querer brigar nesse país. Porque a democracia, a democracia não tem limite, não tem hora para a gente brigar. Por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã Que o Lula está foragido Que o Lula está escondido Não, eu não estou escondido Eu vou lá na barba deles Para eles saberem que eu não tenho medo Para eles saberem que eu não vou correr E para eles saberem que eu vou provar a minha inocência Eles têm que saber disso tá? E façam o que quiserem Façam o que quiserem Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982 Numa menina de 10 anos em Catantuva Que eu não sei quem é E essa frase não tem autor A frase dizia Os poderosos Podem matar Uma, duas Ou três rosas Mas jamais Conseguirão deter A chegada da primavera E a nossa luta É em busca da primavera eles têm que saber que nós queremos mais casa, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade. Nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro. Nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país. Nós não queremos mais que volte a desnutrição, a mortalidade por desnutrição desse país. Nós não queremos mais que um jovem Não tenha esperança De entrar na universidade Porque nesse país Esse país é tão cretino Que ele foi o último país do mundo A ter uma universidade O último Todos os países mais pobres tiveram Porque eles não queriam Que a juventude brasileira estudasse E falaram Que custava muito Fazer escola É se perguntar Quanto custou não fazer há 50 anos atrás? Então eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho, profundo orgulho, de ter sido o único presidente da república sem ter um diploma universitário. Mas sou o presidente da república que mais fez universidade na história desse país para mostrar para esta gente que não confunda inteligência com quantidade de anos na escolaridade. Isso não é inteligência, é conhecimento. Inteligência é quando você sabe tomar decisão. Inteligência é quando você tem lado. Inteligência é quando você não tem medo de descobrir com os companheiros aquilo que é prioridade. E a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania. Não vão vender a, a Petrobras. Vamos fazer uma nova constituinte, vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo. Não vamos deixar vender o BNDES, não vamos deixar vender a Caixa Econômica, não vamos deixar destruir o Banco do Brasil. E vamos fortalecer a agricultura familiar, que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país. É com essa crença, companheiros, de cabeça erguida... Como eu estou falando com vocês, que eu quero chegar lá e falar para o delegado, estou à sua disposição. E a história, a história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi leviano comigo. Por isso, companheiros, eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar nesse mundo, é da minha relação com o povo. Quando eu pego na mão de um de vocês, quando eu abraço um de vocês, quando eu bebo, porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não me estuda mais. Quando eu beijo um de vocês, eu não estou beijando com segundas intenções. Eu estou beijando porque quando eu era presidente, eu dizia, eu vou votar para onde eu vim. E eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos virtuais Os de gravatinha que iam atrás de mim, agora desapareceram. E quem está comigo? É aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da República. É aqueles que comeram rapada aqui no verão. É aquele que comia frango com poleta ali no debate. É aqueles, é aquele que tomava caldo de mocotó no zelão. Esses continuam sendo os nossos amigos. É aqueles que têm coragem de invadir um terreno para fazer casa. É aquele que tem coragem de fazer uma greve contra a Previdência. É aqueles que têm coragem de fazer sabe, uma greve ou ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva. É aqueles que, na verdade, precisam do Estado. Então companheiros, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão perceber, vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente, porque eu quero provar que eles é que cometeram o um crime, não um tive político de perceber o um homem. Que tem 50 anos de história política e por isso eu sou muito grato eu não tenho como pagar a gratidão o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos e quero dizer a você Guilherme e a Manuela quer dizer a vocês dois que para mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela, vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da República Dominicana. Por isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar certo, esse pescoço aqui não baixa. A minha mãe já fez o um pescoço curto para ele não baixar. E não vai baixar, porque eu vou de cabeça erguida.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 Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Companheiros e companheiras, tem uma outra palavra de ordem, que é a nossa missão nesse momento, dada por Lula, para provar que nós somos a semente que ele plantou e germinou. Eu sou Lula! Eu sou Lula! Eu sou! vamos mostrar ao Brasil que as ideias, que a força do presidente vai estar viva em cada canto. Eu quero fazer um convite e uma convocação aqui. Vamos a Curitiba. Se eles acham que prendendo o Lula vamos nos deter, eles vão ficar com raiva de nós, porque nós não vamos sair daquela cidade... Da frente onde Lula vai estar, nós vamos estar em Romaria, nós vamos levar o povo e vamos mostrar que o que nós queremos é a liberdade para Lula. Não aprisionarão os nossos sonhos, não aprisionarão as nossas ideias, não aprisionarão as nossas lutas. A responsabilidade nossa, companheiros e companheiras, é muito grande e nós vamos fazer aquilo que Lula falou. Nós vamos mostrar para o povo brasileiro que as ideias dele estão livres e soltas e com essa força Lula voltará entre nós. E tem uma campanha que nós começamos hoje da liberdade de Lula os sonhos não serão aprisionados. Mas sobretudo, nós queremos. Somos Lula! Eu sou Lula! Eu sou Lula!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 Somos milhões de Lula. A voz de Lula vai ecoar. Peço ao pessoal que me a escada. Lula, nós somos você! Lula você será sempre, nosso lindo e ficará com a gente. Amanhã somos Lula! Vai ser outro dia! Amanhã Amanhã Vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente hoje anda é. Falando E olhando pro chão viu Você que inventou Toda a escuridão. Você que oh, o pecado. Pois esqueceu-se de tentar. Oh, o pecado. O mundo, o assim, onde vai se esconder da mão meu furão Como vai proibor quando o carro insistir em cantar